14 acadêmicos de administração estão participando de um importante desafio, a segunda edição do Administrador do Futuro FSG. Desta vez, além de um emprego em uma das mais importantes empresas da região, o vencedor irá ganhar uma viagem a Londres para estudar inglês. Estamos mais uma etapa, então mais um projeto do Administrador do Futuro 2013. Essa etapa, então, é uma etapa diferenciada do ano de 2012, faz parte da premiação, uma experiência internacional de 30 dias para o aluno que for designado como o administrador do futuro. E a gente tem também novos parceiros nesse ano, parceiros que estão entrando com um diferencial, com provas diferentes, que é a intenção principal desse nosso projeto. Apresentar para o mercado, apresentar para os nossos alunos e para a comunidade que a academia tem a capacidade também de resolver problemas reais esse é o objetivo principal e, a partir daí, a gente leva bons profissionais para o mercado e boas alternativas para as empresas estarem selecionando profissionais para o seu mercado de trabalho. Para a Graal é muito importante estar patrocinando o programa Administrador do Futuro pelo segundo ano consecutivo, dessa vez como patrocinador master, porque a Graal tem a oportunidade de conviver com esses estudantes que demonstram durante as provas a capacidade de estar atuando dentro das organizações, inclusive a nossa organização. Os participantes vão realizar provas práticas que exigem liderança, estratégia e inovação. Vamos conhecer um pouco de cada um deles. Meu nome é Bianca Polidoro, eu tenho 23 anos. Meu nome é Diego Winterhalter e tenho 30 anos. Eu sou Ederson Mendes, tenho 28 anos. Eu acredito que o projeto é uma oportunidade de agregar o conhecimento, aumentando a nossa empregabilidade e responder aos problemas de uma maneira mais rápida, num ambiente de pressão. As minhas expectativas giram em torno das tarefas, de poder bem executá-las para atingir os objetivos propostos pelas empresas. Com certeza, as provas serão muito difíceis, mas temos que trabalhar para passar as próximas etapas. Eu sou Estevão estonioli e tenho 21 anos. Meu nome é Guilherme César Berton, tenho 21 anos. Meu nome é Juliana Camelo, tenho 26 anos. O meu objetivo no concurso é poder adquirir o máximo de conhecimento possível e também aproveitar as oportunidades que nós vamos ter. A administração é uma das principais profissões e ser uma do futuro é uma grande oportunidade. Eu busco crescimento profissional e pessoal, agregando conhecimento para contribuir com as organizações. Meu nome é Karine Gatelli D Agostini, eu tenho 21 anos. Eu sou Kellen Barcelos de Matos e tenho 26 anos. Meu nome é Liliana Lenhal da Silva, eu tenho 23 anos. Acredito que, com muita determinação e dedicação, eu consigo alcançar os meus objetivos e alcançar bons resultados também. O Administrador do Futuro, ele se mostra como um grande desafio para nós que estamos nos graduando. Acho que a minha maior dificuldade vai ser a ansiedade e, claro, segurar o nervosismo durante as provas e até a expectativa. O meu nome é Lucas Baggio e eu tenho 20 anos. Meu nome é Paula Vanessa Araújo de Castilhos, tenho 27 anos. Meu nome é Robson Borges, tenho 22 anos. Minha expectativa é poder aplicar todo o meu conhecimento teórico na prática. Poder ver no dia a dia se as coisas que eu vivenciei em sala de aula, como elas estão aplicadas na empresa e de que forma eu posso auxiliar essas organizações. Por em prática os meus conhecimentos da FSG, que eu aprendi aqui, e ter vivências profissionais na área de administração. Meu nome é Valdineia bender eu tenho 20 anos. Meu nome é Vivian Knabach e eu tenho 29 anos. Na verdade, eu não tenho medo nenhum diante do concurso, eu estou preparada para ele e eu vou levar tudo como aprendizado, como conhecimento, para me desenvolver mesmo pessoalmente, profissionalmente. O que me levou a me inscrever no concurso foi a visibilidade profissional. O Projeto Administrador do Futuro tem acima de tudo o objetivo não só de buscar os melhores talentos dentro do curso de administração, mas também desenvolvendo habilidades que são importantes para o administrador, de nos uh, fornecer soluções inovadoras para os problemas que são trazidos pelas empresas uh, a exemplo da primeira prova do projeto, onde nós podemos testar a questão do empreendedorismo do aluno e de soluções inovadoras no desenvolvimento de um plano de negócios. A prova foi realizada aqui na FSG, como GEDPRACH, é no Projeto Administrador do Futuro e dessa prova nós tivemos aí uma equipe vencedora. Foi bem difícil porque é muito pouco tempo para a gente fazer tudo que a gente quer fazer, então, às vezes, a gente acaba tendo que focar muito. A dificuldade que eu achei como líder foi que eu não tinha muita afinidade com essa matéria, o marketing mesmo, foi bem desafiador para mim. Eu vou poder, quem sabe, relembrar do que eu passei hoje aqui e aplicar de uma forma diferente, de uma forma melhor. Curta a nossa página no Facebook e fique ligado nas novidades do Administrador do Futuro, FSG. O mundo mudou, o ensino também.